Procura a faculdade com queixa de uma lesão na boca. Ao exame extra-bucal, a gente pode observar na região do nariz o uso de um piercing como um adereço, um, um, um enfeite, um adorno, que hoje é muito comum. Além disso, ele é portador de aparelho ortodôntico superior e inferior. Então, ele apareceu na faculdade com queixa de uma lesão na ponta da língua. Coloca a língua para fora, bem para fora. Deixa a língua para cima. Uma lesão nodular ou bolhosa, desculpa. E região de ventre lingual. Pra gente fazer a palpação de uma região em língua, nós devemos sempre lançar mão de materiais que são mais é, passíveis de ser feito, de você não ter o tecido mole. Põe para fora a língua porque o tecido mole ele acaba escorregando das mãos por causa da saliva. Então, você utiliza uma gase e consegue observar a lesão com detalhe. Toda vez que se examina um tecido mole, vocês tem que secar o tecido mole com a gase. Quanto mais seco, mais nitidez de detalhe que você observa no tecido. Então, essa lesão é uma lesão, solta um pouquinho a língua, isso, em ventre de língua, próximo ao ápice, na parte onde tem menor quantidade de queratina, uma lesão bolhosa, brilhante, céssio. Apesar dela se deslocar, ela tem a base maior do que o contorno, né? Então, ela é céssio. Pouco consistente a palpação, ou é, tênue a palpação, que a gente chama, medindo aproximadamente um centímetro. O que, que a gente pode pensar dessa lesão? Nós podemos pensar que o Felipe teve um tipo de traumatismo que pode ter sido até com o um aparelho ortodôntico. Então a língua acaba raspando, põe para trás, ali, põe para fora. A língua acaba raspando nos brackets e formando essa lesão que a gente considera como uma lesão traumática. Legal? Essa lesão traumática não deverá ser rompida apenas puncionando ou é, atuando com uma agulha e aspirando. Você não deve fazer a puntura para tirar o líquido. Você tem que fazer a remoção de toda a lesão para que isso fique claro como uma remoção total. E pedir para o paciente, pode pôr a língua para dentro, parar de raspar a língua nessa região. Né? Então, isso é um tipo de lesão benigna, traumática, que deve ser observada pelo cirurgião dentista e o tratamento que a gente faz é em nível de consultório mesmo. Remoção cirúrgica seguida de anatomopatológica, que a gente considera como uma biópsia excisional. Tudo bem? Observem outras é, alterações aqui no paciente, que é interessante. Olha a retração que ele tem, sim, sim. ou seguido de reabsorção óssea no central e no, e no canino. Será que esse aparelho está provocando essa reabsorção? Ou será que a reabsorção já existia, por isso que ele colocou o aparelho ortodôntico? Então, eu, eu recebo um paciente que tem uma lesão em língua, mas eu não devo desprezar as estruturas anatômicas que o paciente tem. Então, eu faço o exame de toda a boca e, em seguida, eu direciono o meu exame para a lesão que ele traz como queixo. Vejam que interessante essa reabsorção. Isso não é comum. Olha a reabsorção de caninho. Né? Isso. Muito bem. Professor, essa.. Achei que fosse pediculada. Por quê? Ah, sim, alisa.